Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, em Caratinga. Somos gratos a Deus pela sua vida e hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que estudaremos no próximo domingo. E hoje vamos falar de Jó e a realidade de Satanás. O texto hoje está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e está escrito assim: E vindo um dia que em que os filhos de Deus. Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12 e no capítulo 2, versículos 4 e 5. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, uma doutrina que estudamos e ensinamos na nossa no nosso currículo teológico e um assunto de suma importância para os nossos dias atuais. Sempre foi e hoje mais do que necessário. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, vamos falar de um assunto muito bom e real. Quando nós falamos, por exemplo, da realidade do livro de Jó e a realidade de Satanás também, para muitos Satanás é um ser fictício, mas nós vamos mostrar à luz da Bíblia que ele também é um ser real, que possui uma personalidade e que a missão dele é perverter tudo que é correto. Então nós vamos estudar isso nessa lição hoje. É, é um ser astuto, né? E trabalha às escondidas, né? Uma, da, uma das provas de sua astúcia é, é, é o fato dele procurar convencer as pessoas de que ele não existe. Verdade. <risos> que aí ele tem liberdade para agir por trás dos bastidores e a pessoa não percebe né, quem está por trás daquilo tudo. No livro de Jó, já começa mostrando que aquele sofrimento todo tem uma fonte, né? E é essa pessoa aí que nós vamos estudar hoje. Agora é estranho falar isso, né, professor? Isso parece que sou estranho para o homem falar que Satanás não gosta de aparecer, né? Porque o que a gente vê hoje na, é, entre nós, seres humanos, é que muitas vezes as pessoas prezam pela aparência, presa por estar, se não, foi eu que fiz, eu que sou responsável por isso. Quando muitas vezes o inimigo de nossas almas ele tenta e trabalha ao contrário. É. É, e, e há certos momentos também que alguém supervaloriza né, a, a ação dele. Né? Então os dois extremos são são complicados. Né? É, hoje a gente vai ver qual é o lugar dele. Né? Vamos olhar para Satanás de forma ontológica, né? ver, uhum. ver qual, como é o ser dele, como que ele como que ele pensa, como que ele age. Né? Isso. Isso está bem latente no livro de Jó. Verdade. O objetivo geral dessa lição, professor, destaca muito bem assim, o que é a suma da lição. Olha que interessante. Qual que é o objetivo geral? Destacar que Satanás não é um ser auto mas criado. E que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar é que Satanás não é um ser auto Ele não é onipotente, não é, ele, não, ele não existe por si mesmo. Ele foi criado. É, então ele não é inimigo de Deus tá, tá vendo é. ele ele é uma criatura de Deus né ele não foi criado do jeito que está agora né é, isso é consequência da queda né que ele foi o primeiro que pecou né é, mas ele foi criado por Deus né é, e aquela aquela aqueles memes que a gente vê em algumas redes sociais por exemplo né satanás e, e Jesus na queda de braço né aquilo é dualismo Bobo, né? que não existe isso. Né? Não existe essa batalha. Né? É, se o diabo é inimigo, é meu inimigo, inimigo do povo de Deus, inimigo do homem né? e da criação de Deus, não de, de Deus. Né? Ele não é páreo para o senhor, ele não passa nem perto. Você vê no livro de Jó isso aí, né? Verdade. Então vamos lá, introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Isso é fato. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de uso, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nessa lição abordaremos algumas questões relativas a existência e a realidade de Satanás, a partir do contexto de Jó. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar é exatamente a figura que o livro de Jó mostra em relação a Satanás. Por mais que Jó não conhecesse na íntegra, né, conhecesse o que eu estou dizendo assim, ele, ele não sabia dos bastidores, mas tinha alguém por trás ali, movendo aquela ação maligna. E esse alguém é o próprio Satanás. Sim, o o escritor do livro, né, que que a gente já falou, né, da, da literalidade do livro, o escritor do livro ele ele não deixa nós leitores a é, cegas, né, a gente sabe desde o princípio, né, por que que está passando por aquilo, né, e aí é, ele apresenta essa figura aí nos nos dois primeiros capítulos, né, Verdade. de Jó. e é muito interessante quando a gente fala sobre isso, né, então nós já Passamos aí para, o nosso, para as pessoas que nos acompanham é, Do que se trata a lição de hoje né? Então nós vamos estudar muito sobre isso aí Pois bem, o primeiro capítulo fala do livro de Jó e a natureza de Satanás O capítulo segundo, o livro de Jó e as obras de Satanás E o capítulo terceiro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás Então nós vamos trabalhar esses três tópicos aí Primeiro, um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade, um ser espiritual. O livro de Jó não, se, não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecer o melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão Os Filhos de Deus versículo 6 do primeiro capítulo. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas é sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Já no versículo 7. Nós temos, professor, várias passagens, acredito que você vai citar várias delas, no Antigo Testamento, que faz uma... uma eu vou dizer alusão numa, numa forma de linguagem, tá? mas que faz uma alusão à própria criação desse, desse inimigo do povo de Deus. Tá? Na verdade não era o diabo, na verdade, não, não é na verdade, no início não era o diabo, no início não era satanás, no início era um ser criado por Deus, um querubim, um jito. É, a, gente, a gente vê é, é, a narrativa bíblica né, apresentando esse indivíduo logo no, no capítulo 3 de Gênesis, por exemplo, né? naquele proto evangelho lá Gênesis 315 né ele é citado lá é, é ele que estava por trás daquela astúcia da serpente né é, lá em Apocalipse ele é citado como a serpente também de novo é, é, e profetas né Ezequiel né é, Isaías também falam dele né é um é uma figura que está apresentada na escritura né, como um ser real, né, um, um sujeito, um indivíduo né, que, que era, foi criado perfeito, né, é, estava lá entre os anjos de Deus, então é, tinha a mesma categoria dos anjos, né, é apresentado como querubim né, em, em algum texto e, e assim, é, é um querubim que caiu, né, então ele não está mais na mesma condição dos anjos. Então quando esses anjos se apresentam diante de Deus, a gente não, não sabe se isso é periodicamente, né? mas há algum período da história que eles ele tem a permissão, talvez, de Deus de, apres, de apresentar-se junto. Né? E a gente vê que é para trazer acusação, né? para é, apontar algum erro, algum defeito na criação de Deus. Né? E a gente vê pelo livro de Jó que ele não tem sucesso nessa, nessa tentativa dele de menosprezar a criação de Deus. Eu vou falar um negócio aqui professor, parece que muitas pessoas podem levar isso talvez pelo lado de uma alegoria e não é. A Bíblia não, não revela isso para nós de uma forma muito clara. Quando eu estou falando isso aqui os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando. Mas a gente associa o que é criado aqui nessa terra, né? o que nós vemos aqui por imagem, nós vemos assim semelhança no reino de Deus. Pelo menos assim, as parábolas de Jesus nos apontam para isso. Né? Muita coisa. E eu estava pensando enquanto você estava falando isso aí, que da mesma forma que alguém que é condenado, sentenciado pela justiça, e de vez em quando ele tem que aparecer em tribunal perante o juiz, o que dá nos entender através desse livro de Jó é que Satanás também de vez em quando ou em algum determinado momento, ele tem que apresentar diante de Deus. É, se a gente pegar outras passagens bíblicas né, que falam é, que Deus é um justo juiz, que se assenta num trono né, de justiça, uhum. justiça é uma das bases do trono de Deus. É, né? é E textos como o Salmo I, que fala de concílio né, e coisas desse uhum. tipo, né, talvez haja um concílio no céu de tempos em tempos né, Onde esses indivíduos se apresentam, né, trazem relatório né, A Bíblia fala de príncipes de regiões Como Miguel, por exemplo, é príncipe de Jerusalém né, Então, é, talvez de tempos em tempos Se é que existe tempo na eternidade não, mas, é a gente, mas a gente traz é. para a nossa linguagem né, é Periodicamente, talvez aconteça um, um concílio desse tipo em que o próprio Satanás é permitido dele, ele que foi expulso do céu, né, é permitido ele aparecer lá diante de Deus e trazer alguma coisa. É bom lembrar que nós estamos falando de uma hipótese, não? É. a Bíblia não não fala é. com essa clareza, né? A Bíblia só cita no livro de Jó que Satanás apresentou-se ao seu é. Senhor. A gente não sabe né? como isso aconteceu. Né? Exatamente o que aconteceu? isso. Nós estamos levantando uma hipótese, é isso. Nós estamos levantando uma hipótese falando sobre isso, mas é bom deixar bem claro que a Bíblia não relata. Dessa forma que nós estamos falando aqui, assim, por isso que eu fiquei muito temeroso em falar, porque senão alguém pode falar assim: ah, o professor explicou assim, assim, assim. Não de... é. Tá, vai, vai chamar a gente de herege, não é, não é o caso. Não é? não é o caso. Um ser criado: Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi o diabo. Ele foi um anjo bem como os demais. Assim ele é uma criatura, não o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Olha que super interessante isso aqui. Nós já citamos isso aqui. Satanás não é Deus. Ele não, ele não é um... Vamos falar assim, ter essa magnitude toda. Exatamente, ele é limitado. É. É, e aqui aparece até um outro nome dele, né? Satanás, Diabo. Né? Tem muitos nomes, né? É, esse que aparece nem sempre o diabo foi diabo, né? é, esse, esse termo vem do, do grego que aparece lá no Novo Testamento com relação a ele, né? É, diabolos, né? que é acusador, que é caluniador. É, é, Satanás já é, já vem, já tem origem hebraica, né? Ha satan que é o oponente, o adversário, né? Satan é, eu tive cuidado de, de pesquisar, né? Ele é, etimologicamente tem uma ideia de inibidor, né? De evitador, impossibilitador, né? É, então é, é nosso adversário que procura minar as nossas possibilidades, né? É, procura evitar o nosso sucesso, né? que procura é, inibir né? o, a criação de Deus. Está aí para atrapalhar, né? Está é, aí para estragar a coisa. Não é? E o próprio Jesus falou isso, né? O próprio Jesus falou isso. Agora, é, é, em termos de astúcia, em termos de. A, a, a Bíblia, o chama também também né, da antiga serpente, em Apocalipse aceitou isso, exatamente pelo fato dessa astúcia. O, o, o ato de ludibriar, de enganar, isso aí a Bíblia o chama também de o pai da mentira. Né? Então por aí a gente vê a, a sagacidade desse, desse ser e o tanto que nós, seres humanos, precisamos vigiar. Somente com a mente de Cristo, nós vamos falar disso mais tarde, somente com a mente de Cristo que pode se, se vencer um ser tão astuto como esse. Né? Se a filha é feia, imagina como que é o pai, né? Não é? Muito ruim, né? Muito ruim. Então vamos lá. 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 11. E também Lucas registra também no capítulo 4, versículos 1 a 13. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser per, per, perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. E nós vemos a história se repetir até hoje, a astúcia de Satanás. E uma coisa que é, eu vou fazer uma outra analogia, que destaca muito bem isso aqui, é uma música muito conhecida secular, onde um de Raul Seixo, por exemplo, que fala que nasceu há 10 mil anos atrás. Ele está falando dele, né? E muitas pessoas atribuem isso aí a um ser que tinha um conhecimento muito anterior à época existente, à época existente da, da, da autoria e tudo mais. Você vê a personalidade, né? Aqui está uma antologia de Satanás, né? Ele, uhum. ele tem capacidade de argumentar, né? Tem inteligência, conhecimento, né conhecimento acumulado de, de muitos e muitos anos, de eras até. Uhum. Né? É, e isso lhe dá essa perspicácia toda. né é, Esses ardis que Paulo fala lá em 2 Coríntios 2,11, Efésios uhum. 6,11, né é o que faz, por exemplo, quando Paulo, é, um texto que, que foi que foi assim explanado ontem aqui no nosso culto de ensino, né? uhum. 1 Tessalonicenses, Lá no capítulo 2, no verso 18, Paulo diz que queria estar com eles né, lá na igreja de Tessalônica, mas foi impedido por Satanás, olha só que coisa. Uhum. Né? Então ele é ardiloso, ele, ele usa de tramas, de, de situações e desse conhecimento, dessa perspicácia que ele tem para atrapalhar é, os servos de Deus e... É, Tentar é, atrapalhar, de alguma forma, até os planos de Deus. Né? É, o que ele não consegue fazer isso é porque a, a, a liberdade dele não é total e irrestrita. É né? é, chega a hora que Deus fala, até aqui, você não, daqui para lá você não vai. Né? Você só vem até aqui. Uhum. É, ele é limitado a sua ação. E a gente vê a soberania de Deus, né? Não, porque nós estamos destacando a força de Satanás, não é isso, não. Nós estamos apenas estudando e mostrando que ele é um ser real, perspicaz, astuto, enganador, que gosta de atrapalhar, mas nós não podemos destacar também a grande maravilhosa ação de Deus. Nós já estamos várias vezes aqui. Nós estamos falando nessa lição dessa pessoa, né? dessa personalidade para... É, conhecer o adversário é importante né, na batalha você conhecer o adversário é interessante professor eu vou encerrar esse capítulo primeiro falando de um texto que você já falou aqui inúmeras vezes falou na escola dominical bem recente aqui se não me engano a primeira a primeira lição que estudamos há dois domingos atrás né? e você citou um negócio muito interessante aqui uma frase de Agostinho que em algumas ocasiões o diabo se torna o diabo de Deus que até nas, nas trapalhadas dele Deus Deus tira, Deus sabe tirar proveito disso aí para abençoar alguém. É. é por isso que todas as coisas contribuem juntas, né? Verdade. Para que amam a Deus. Verdade. Até essas situações é adversas. Verdade. Pois bem, no primeiro capítulo nós aprendemos aqui, descobrimos uma vez mais, né? Aprendemos, refalamos é, sobre esse ser que é real. Esse capítulo segundo agora nós vamos falar das, das obras dele, da astúcia dele. Eu começo, professor, falando aqui de dor e sofrimento A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento Até então, sem precedentes Pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que, o, fez, o que fez o patriarca sofrer ao ver seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de uso não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer, dor e isolar-se de todos. Professor, eu vou começar esse capítulo primeiro aqui, esse ponto 1 um do capítulo 2, falando de um livro muito antigo de um missionário que a África conheceu, o T.L. Osborne. E ele faz uma alusão que muitas pessoas não concordam, falando que toda doença tem uma origem satânica. Ele trabalha num ponto desse aí. E quando a gente. Ele explica o quê? Que toda doença ela tem uma origem satânica pelo fato disso estar ligado ao pecado. Eu trabalho nessa área que muitas pessoas não entendem exatamente isso. Porque eu não posso falar que Deus provocou a doença. Apesar que, no caso de Jó, Deus permitiu. Mas não foi Deus que deu uma doença a Jó. Estevão, teve uma origem maligna. Então, mas nós vemos aqui a perspicácia as obras que Satanás induz ou envolve os homens nela obras que muitas das vezes fazem os homens menear contra Deus, falar coisas absurdas contra Deus e e ele tá ali como um sujeito oculto, né? Ele que eu estou dizendo Satanás tá ali como um sujeito oculto. É, ele usa de várias formas para trazer ao homem dor e sofrimento, né? Porque dor e sofrimento é, de certa forma acabam colocando o homem contra Deus, o seu Criador, né? É, isso é a regra geral, uhum. né? Alguém que sofre, alguém que sofre uma dor muito grande. A primeira coisa que faz é acusar Deus de não, não merecer aquela dor, não merecer aquele sofrimento. Está uhum. passando por aquilo injustamente. Né? É a primeira coisa que alguém faz. Não foi o que Jó fez. Né? <risos> o sujeito é, perdeu as posses, os bens, né? riqueza, foi tudo embora. Uhum. E era um, um, possivelmente o homem mais rico da Arábia né? da, da sua época, talvez do mundo. Né? Uhum. É, depois ele perde sua família, olha só, tocar na família, né? Ah, que, que que não faz um homem né, desesperar, né? Tocar na família. É, e depois uma doença, né? Que acabou trazendo mais dor ainda, acumulando dores a, a, a aquele homem que está sofrendo já com outras perdas, e, e ele acaba tendo que se isolar. Isolamento é a pior punição que um homem pode sofrer é isolamento, uhum. né? É, nós, nossos dias, sabemos muito bem que é isso. Né? Isolamento nunca foi cura para doença nenhuma, é né? mas é, Jó se isolou. Né? E ele teria morrido no seu isolamento, não fosse a presença dos amigos que são tão criticados. Nós vamos falar deles depois, é. né? em outras lições. Né? Mas foi muito importante a vinda dos amigos, né? é para acabar com o isolamento de Jó. Mesmo que não é crítica. Né? Mesmo que não é crítica. Pois bem, professor, nós estamos falando aqui nesse capítulo 2 aqui, nós estamos assim caminhando para encerrar a lição. Nesse capítulo 2 aqui, nós estamos falando das obras de Satanás. O primeiro foi dois sofrimentos. Segundo, acusar. E o terceiro, tentar. O diabo é capaz de infligir dois sofrimentos. Mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. Nós vemos isso no versículo 10 e o versículo 11 do primeiro capítulo. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro querendo cirandá-lo, né? ou querendo brincar com ele. O diabo quis fazer com Jó. O livro de Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Então nós vemos aí, né, a gente vê isso, essa parte, esse lado oculto de Satanás também, e em algum caso implícito e outro lado explícito, essa, esse fator de acusação. É a missão dele é acusar mesmo. Como a gente falou aqui, né? Por, por isso um dos nomes é acusador, né? Diabos, né? Acusador. Né? Caluniador, aquele que traz a calúnia. Né? É, esse é um dos nomes dele. E outra coisa interessante, professor, é, é bom a gente falar isso, que quem está em casa nos ouvindo, talvez possa estar tá vivendo situações assim, né? Primeiro o diabo induz a pessoa ao pecado. O sujeito peca. E depois que ele peca, é como se os olhos dele tivessem vendado, tivesse tampado. E depois que, que a pessoa comete aquele pecado, ele parece que tira aquela venda e mostra, olha aí o que, é que você fez. Ó. Olha aí, agora não tem jeito para você mais. E começa a acusação e leva muitas pessoas até dar um cabo à sua vida. Né? Então, assim, é muito perigoso isso. É bom a gente lembrar dessa astúcia. Agora, alguém pode estar perguntando, por que falar de uma lição dessa? Exatamente para poder se defender. É. É importante conhecer o né, um adversário para se defender dele, né? Verdade. Ponto 3, tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Olha que coisa! É. Se tem alguém praticando o mal, foi incitado, foi tentado pelo próprio diabo. Né? E a gente precisa é. vigiar nisso, né? senão nós mesmo podemos, podemos entrar na onda Sim. dessa. Sim. É. Muitos dos males que nós vemos hoje na sociedade nascem no coração do homem. né Mas, é, geralmente, é, eles começam com um sopro no ouvido. Né? Faz assim... <risos> Né? Age desse jeito, né? E essa é, esse é o papel do diabo, né? Incitar o mal. A maioria desses desenhos que a gente vê por aí, é uma oportunidade muito boa para a gente falar isso, traz uma figura muito patente a isso que nós estamos falando aqui. Você pode ver todos os desenhos por aí, os desenhos que as crianças veem por aí, né? que não deveriam, mas acabam vendo. Toda, todo, todo desenho tem o lado, tem o bem e o mal. E sempre por trás do mal tem uma pessoa incentivando. As, as demais a fazerem o mal. É o papel do diabo. É bom a gente lembrar e frisar sobre isso aí. E é até bom que os pais atentem para isso, para estar vendo o que, que as crianças estão observando, o que está vendo por aí afora. Muito bom. Até mesmo os adultos. tá Capítulo 3, nós encerramos aqui. É, o livro de Jó e O Caso de Satanás. Ponto 1. Um queda e ruína de Satanás e o ponto 2, Jó e o testemunho de Deus o vocábulo ocaso quando usado em sentido figurado é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína o livro de Jó retrata a forma nítida o ocaso de Satanás a vitória de Jó foi uma derrota para ele, em quase todo o livro Deus se mantém em silêncio e oculto mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio fala alto por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pôr em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de João mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que João blasfemasse. Então nós vamos ver que, é, você já falou disso aqui, o perigo de supervalorizar. Hoje também não dá valor nenhum. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. É Porque Jó não está vendo né, o que está que por trás, né? uhum. mas nós, leitores, estamos vendo. E no capítulo 1 e no capítulo 2, né, é, esse nome, Ha-Satã, né, aparece 14 vezes. É, é O livro onde mais aparece o nome do diabo é o livro de Jó, em dois capítulos. Né? Dois capítulos. Porque é, é, são nesses dois capítulos que traz todo esse sofrimento, toda essa, essa situação que Jó está passando. Né? Isso é, aparece aqui nesses dois capítulos. Depois é diálogo, até o final, né? é, e o ocaso, né? é, uhum. o fechamento da, da história. Então, é, no Antigo Testamento, aparece 16 vezes, outras duas em Zacarias, né? e 14 vezes nesses dois capítulos uhum. de Jó. Olha só, né? é, é só para dizer que todo aquele sofrimento que J está passando, tudo aquilo foi, teve uma influência maligna dessa pessoa, de Satanás. Uhum. E é bom lembrar disso também, professor, quando nós falamos desse ocaso de satanás, dessa queda, de destruição ruína, a perda né, dessa, dessa ação na vida de Jó, nós estamos falando também que ele já foi condenado, já foi sentenciado. Né? Ele está cumprindo um tempo, vamos falar de novo desse tempo, dessa conotação de tempo aí, em que tudo se concluirá. Ele sendo lançado no lago de fogo e, e tudo mais. Mas isso aí já está determinado por Deus. No, no início ali, né, que nós vemos ali a queda dele. É, já, é um né? já é um derrotado. Então não é um oponente, né? Não é um inimigo. É um a... inimigo vencido já. Né? Né? O povo de Deus pode é, se refugiar em Deus. Verdade. Né? Como Jó fez e no final dá tudo certo. Concluindo a nossa lição, professor, nós estamos em cima da hora ali. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem início tem um início dramático, mas um final apolo... apoteótico. Jó foi submetido a uma, a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pela chama do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Ou seja, nós, nós vemos Deus é, cuidando desses mínimos, desses detalhes. Né? detalhes são pequenos, são mínimos mesmo. Mas a gente vê Deus presente na história é, de Jó. Nós que andamos com Deus podemos ter essa certeza também. No final vai ser apoteótico. Né? No final é glória e vitória. Vai ser né? assim, né? É isso. Vai uhum. ser sempre assim. É. Concluindo, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age em perspicácia. Não deve por tanto ser ignorado. Todavia, mesmo o livro de Jó tendo deixado esse fato oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João lá em 1 João 5,18: Por isso devemos descansar em Deus. Olha bem, é bom lembrar, encerrando. Conhecimento não é o mesmo de sabedoria. Já diabo possui um certo conhecimento que também é limitado, mas não é sabedoria. Isso. Sabedoria só quem teme a Deus, só quem anda com não Deus é? que tem. É. Muito <risos> bom. Chegamos ao final desse programa. Queremos te agradecer pela companhia de sempre. Lembrando que os nossos cultos presenciais já voltaram e queremos te convidar a estar conosco em um deles, que geralmente acontece às terças e às quintas-feiras, às 19h30, e é exatamente aos domingos, somente aos domingos, às 18 horas. Você é muito bem-vindo ao nosso meio. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.